Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar como você vai trocar as cordas do seu ukulele, né? Essa é uma, uma, uma atividade que a gente precisa aprender, porque ela é muito útil, né? às vezes o ukulele está com uma corda muito velha e você precisa trocar, inclusive recomendo que você troque com uma certa frequência, né? no meu caso aqui eu estou percebendo que as cordas não estão afinando mais, eu afino com afinador e tudo, de ouvido. E na hora que eu bato alguns acordes, assim, não afina. Então, acho que é porque já passou da hora de trocar as cordas do ukulele. E por isso eu vou trocar. E eu vou ensinar como é que você vai trocar as cordas hoje. Eu vou trocar as cordas do meu ukulele por essas cordas aqui. Que são as cordas da Dario Clear Nylon. É, acho que mostrei de cabeça para baixo, né? Clear Nylon. É, e aqui é uma especificação interessante, ela está escrita aqui para soprano e o meu culele é um culele concert, tá? Então toma cuidado com isso, porque na verdade não faz diferença nenhuma, porque o tamanho da corda é tão grande que vai servir também no meu culele concert e provavelmente também serviria no meu culele tenor, então não se preocupe com isso. Pelo menos com essas aqui da Dardário o vendedor garantiu que serviria. Então, vamos lá. Já tirei aqui todas as cordas do meu poleiro para adiantar. Né? Eu tirei tudinho. Cuidado para essa partezinha não cair, um rastinho. Às vezes essa partezinha também vem solta. O meu não está solto. Então, beleza. E aí, aqui dentro dessa embalagem, aqui dentro aqui, ela vem especificando é, um adesivinho. Está escrito aqui, não dá para vocês enxergarem não. Qual corda é qual. Por exemplo, é, prata, primeira corda. Roxo, segunda corda verde Terceira corda, preto, quarta corda. Lembrando que as cordas do ukulele são contadas de baixo para cima, assim como os andares do prédio. Então nós vamos colocar aqui a primeira corda no ukulele, a corda lá, que é a nossa corda prata. Então eu vou desenrolar aqui a corda, para colocar aqui para gente. Ok, desenrolei a corda. Beleza agora vamos lá vou colocar bem aqui atrás o fundinho da corda vou passar aqui no, no cavalete e aí o finalzinho da corda eu vou deixar uma pontinha aqui e passar uns quatro vezes aqui para poder afinar as cordas desse acorde e aí eu puxo eu puxei ela vai ficar finzinho aqui vocês podem ver aqui no vídeo e aí eu estico a corda inteira tá vendo a corda é muito grande está sobrando muita coisa eu vou passar ela aqui no meu rastilho passo ela inteira deixo uma barriguinha aqui sobrando e aí eu vou usar o um enrolador de corta para você mais rápido esse processo ele ficar menos impediante e vou enrolar minha corda aqui no sentido anti-horário que é assim que estava no meu ukuleiro engraçado que os ukuleiros eles têm essa particularidade né? as cordas são afinadas no sentido anti-horário é muito engraçado porque na guitarra e no violão eu sempre afino apertando no sentido horário e no sentido anti-horário eu desaperto as cordas então eu acho isso curioso Ah, e aqui, ó, reparem que eu não estou amarrando a corda nem nada Eu estou só segurando aqui com o indicador, guiando aqui Tá propensão, observando se tá tudo certinho, está tudo beleza E assim a gente vai afinar a corda do... Vai chegar, né? Ó, já chegou, tá vendo? Chegou Tá voltando um pouco, é normal, tá? Porque a corda tem um coeficiente de dilatação ainda muito alto E aí, eu puxo aqui, ó Beleza, a corda tá fininha. E eu não amarrei nada. Vamos para a nossa segunda corda do ukulele. A corda é Mi. Eu vou desenrolar ela aqui. La Mi, Do Sol. Lembra que La Mi, do Sol. Eu vou passar ela aqui no cavalete. Passei a corda aqui. Vou deixar uma pontinha e vou... E vou passar aqui várias vezes, como se fosse uma massa, mas não preciso dar nenhum nó. Passei um, passei duas, três, deixa eu ver se já ficou. Puxo, ok. Puxo a nossa corda inteira, passo ela aqui no rastilho. Como a corda é muito grande, eu não vou enrolar essa corda inteira aqui. Até não é bom, não. pode acabar forçando a tá racha. Ok, passei aqui, depois eu faço o acabamento de cortar, ok, puxei, vou deixar uma barriguinha aqui, uma sobrinha, vou dobrar aqui a corda para ela poder ficar bem, então enrola aqui de novo, acho que ela já vai ficar, e agora eu vou aqui com o meu enrolador de corda sentido anti-horário. O é normal devido a esse aparelhinho aqui, o né? um rodo de corda. Vou com muito cuidado aqui para não estragar a minha tarracha. Estou conferindo aqui, ok. Então a corda ela já pegou uma certa tensão aqui. Ó. Beleza, a segunda corda do ukulele colocada. Vamos para a nossa terceira corda, corda Sol. Eu vou desenrolar ela aqui para gente fazer esse pit stop bem rapidinho. Demora mesmo, viu? Então, ó, enfiei a corda aqui no fim, aqui no cavalete, deixei uma pontinha e vou enrolar nela de novo várias vezes aqui. Vamos lá, uma... duas... três vezes. Ok? Puxo ela, nossa terceira corda, então, vou colocar la aqui no buraquinho, puxo ela de novo, ok, e aí eu deixo uma barriguinha um pouquinho assim, sobrando, dobra a corda lá em cima, enrola ela uma vez, sem precisar de dar nenhum nó, enrola uma vez aqui, tal, e hora do enrolador de cordas, muito importante, importante não, mas agiliza ter um enrolador de cordas. Então, vamos lá. Eu vou segurar a corda aqui para a linha dela ficar certinha. Minha corda já firmou, né? Então, já firmou minha corda. Estou dando uma puxadinha aqui para ver se ela está firmando, se ela não está escapando nem em cima. E aqui eu ainda não vou dar esse acabamento de cortar essa partezinha dessas cordas, porque pode ser que aconteça algo imprevisto, a minha corda escape. E se eu cortar agora, pode ser que eu mate a minha corda, né? Você corta ela, sei lá, bem, bem antes seca. Pode ser que você estrague a corda e não consiga usar porque ela fica muito curta. Mas vamos lá, agora corto a quarta corda do violão do violão não, do culele, nessa quarta corda do culele, aqui a corda preta, a corda, corda sol, então mesmo esqueminha, vou passar ela aqui no cavalete nesse furinho, puxa ela inteira, deixa uma sobrinha para enrolar nela mesmo, sem precisar de dar nenhum nó, ok. Firmei a corda, deixa eu ver se ela firmou. Acho que firmou. Ficou bonitinho, não é? Firmou. Firmou, Puxa ela toda. Vou colocar ela aqui. Passei ela inteira. Deixo uma barriguinha. Uma barriguinha aqui para sobrar. E.. Dobro ela aqui para ela poder firmar, passo, corto, passa ela mais uma vez aqui. E agora o hora do nosso enrolador de corda. Isso. Enrolador de corda. E aí, no sentido anti-horário, a cordinha. E apertando a quarta corda do coleiro. Tá vendo? Já pegou atenção? Salva mais um pouquinho. Beleza, né? Então já viu. Agora eu vou resolver isso tudo com um afinador de ukulele. Ah, eu não posso esquecer pode você tomar o cuidado aqui. É, de você seguir bem cada uma dessas linhas, linhas da corda, tá vendo? Essa guia essa da corda, então aqui eu coloco ela do lado de dentro, do lado de fora, se você coloca do lado de fora fica meio feio, eu acho que não tem nenhum problema, não vai, não vai estragar nem nada a corda, mas fica feio, então essa aqui vai pro lado de fora, e essa aqui vai pro lado de dentro, e a mesma coisa aqui, nessa é, corda, né? A, corda, a terceira corda do culeiro, a, a dó. Ela vai aqui para o lado de dentro e essa aqui vai para o lado de fora. Só observe esses detalhes para poder ficar certinho bonitinho o seu ukulele. Tá? Depois eu vou fazer aqui esse acabamento. Eu vou cortar essa corda que está sobrando para não ficar aqui, para não ficar, boni ficar bonitinho. É, você pode só enrolar também. Se você não quiser cortar, você pode só enrolar esse pedacinho e está tudo bem. E está aqui completamente desafinado o meu ukulele. Agora eu vou usar um afinador de ukulele para poder chegar aqui na tensão e nas frequências de cada uma das cordas. Né? Eu vou usar um afinador que me dá a frequência porque essa é a melhor maneira de afinar o seu ukulele se você não tem nenhuma referência e se você não sabe se a corda está muito mais apertada ou se ela está muito baixa, então com uma frequência ela vai me dar certinho, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então se você quer saber como é que afina o seu oculeiro depois que você trocou as cordas, veja o próximo vídeo para como afinar o oculeiro com as cordas completamente desafinadas. Obrigado por estar até aqui e se você gostou, achou que essas dicas foram interessantes, não deixe de dar seu joinha aqui, se inscrever no canal, me ajuda a ter mais inscritos, que é assim que a plataforma funciona. Então, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo.